Olá pessoal, mais um vídeo aqui no meu canal no YouTube e primeiramente eu preciso agradecer a sua audiência, agradecer também você que está compartilhando estes vídeos e eu espero muito, desejo muito que eles estejam sendo úteis para todos vocês. Bom, antes de adentrarmos no nosso assunto de hoje, eu queria fazer aqui uma indicação, uma recomendação para você, está é, aqui o meu livro... ISS, Teoria, Prática e Jurisprudência, quinta edição, o livro está completando 10 anos e nesta edição devidamente atualizada, edição 2021, já tem todas as disposições da Lei Complementar 175, editada em 2020, e também muita jurisprudência, os meus comentários, vídeos sobre temas polêmicos, então realmente é uma obra imperdível para você que é um estudioso, né, um intérprete desta legislação, complicada legislação, do ISSQN. O livro ele pode ser encontrado é, nas melhores livrarias do Brasil. Ele foi editado pela Revista dos Tribunais. Então, se você acessar o site da Revista dos Tribunais, atente apenas para o fato de adquirir o livro quinta edição, ok? É, na minha bio, Instagram, também tem um link direto para a aquisição da obra, tá certo? Então fica aí a recomendação, espero que esse livro possa ajudar a você a, a encontrar alternativas né, para as questões polêmicas envolvendo a tributação municipal. Muito bem, nosso assunto de hoje é a questão ainda tormentosa, extremamente polêmica, desses cadastros que se espalharam pelo Brasil. O mais famoso deles é o CEPOM. Campinas também tem, mas em Campinas o nome adotado é CENE, Cadastro das Empresas Não Estabelecidas. Os dois funcionam da mesma, da mesma maneira, assim como é, os que existem também em Porto Alegre, Rio de Janeiro, Salvador. né? Alguns municípios eu soube, que tendo em vista a decisão do Supremo num recurso extraordinário, alguns municípios optaram por é, extinguir o CEPOM, ou, ou, ou pelo menos é, é, deixar é, de obrigar os tomadores a consultar o CEPOM. Alguns, inclusive, não revogaram ainda suas legislações mas já tiraram o, o cadastro do ar. Né? Isso, em termos práticos, resolveu o problema. Mas a nossa conversa diz respeito, especialmente ao município de São Paulo, mas que vai trazer reflexo para os outros municípios também. É, afinal de contas, por que é que o município de São Paulo ainda não desativou o CEPOM? E será que vai desativar? E por que é que vale a pena, vale muito a pena você que está me assistindo o seu cliente, um amigo que você sabe que está aí ainda sofrendo com as regras do CEPOM. Seja tendo que reter, porque todo dia tem que, tem que acessar sistema, tem que ter uma preocupação maior com essa questão de uma nota de fora. Seja também aquele cliente ou aquele seu amigo que ainda está sofrendo retenção na fonte. Toda vez que ele emite uma nota para um outro município, como São Paulo, por exemplo, ele ao invés de receber o valor bruto, ele recebe o valor eh, com o ISS descontado. Aí ele tem que pagar também na sua cidade de origem e, consequentemente, ele sofre da bitributação. Né? Ah, enfim, a, a, a algo, algo extremamente catastrófico para as finanças da empresa. Pagar o mesmo imposto duas vezes. Se no seu município a alíquota é de 5%, e você sofrer retenção no município de São Paulo a 5%, você está tendo uma carga tributária de 10% só de ISS. Um absurdo. Um absurdo. Muito bem. Mas afinal de contas, patrocínio, por que é que a Prefeitura de São Paulo ainda não desativou o CEPOM? Ela é obrigada a desativar o CEPOM? A resposta pessoal a resposta é não. A prefeitura não é obrigada, obrigada a desativar e revogar toda a legislação para que você que está me assistindo pare de reter ou pare de sofrer retenção. Não, ela não é obrigada. Talvez por isso não tenha feito ainda. Isso não significa, eu não estou dizendo aqui que ela não vai fazer, porque eu não sei. De repente daqui uma semana eles tiram do ar. Mas aí é iniciativa própria assim como outros municípios do Brasil também já fizeram, por iniciativa própria. O prefeito ficou com dó, não quer mais cumprir, não quer mais manter uma exigência declarada inconstitucional no ar. E aí ele tira, mas é por iniciativa própria, repitou. Tendo em vista a decisão do Supremo, por iniciativa própria, retirou. É o que o, São, o município de São Paulo pode fazer. Não significa que vai fazer, porque ele não é obrigado. Mas patrocínio, explica melhor. Por que é que o município de São Paulo, por que é que a prefeitura de São Paulo não é obrigada, não é obrigada a desativar o CEPOM e com isso tirar das costas o peso de todos os contribuintes do Brasil? Aquele que sofre retenção e todos os tomadores responsáveis do município de São Paulo. Por quê? Por que, pessoal, eu já expliquei no vídeo anterior a decisão do Supremo ela foi tomada, né? ela, ela, ela, ela, ela, ela advém de um, uma espécie de processo chamado recurso extraordinário. É, no nosso Código de Processo Civil, nós temos lá uma série de, de, de ações judiciais, de processos. Esse é, esse é um, uma espécie de recurso que chega ao Supremo, recurso extraordinário. Em casos desta espécie, eu já expliquei no vídeo anterior, então convido você a assistir e entender os detalhes dessa questão do recurso. Neste tipo de recurso, o efeito é inter partes. Então vejam que o processo já, ou melhor, a decisão já transitou em julgado, ou seja, ela já é definitiva. Mas ela afeta quem? Afeta apenas o município de São Paulo enquanto parte no processo e afeta a empresa, a empresa que integrava o processo. No caso, era o sindicato das empresas de processamento de dados. Então, os, os filiados do sindicato, que eram parte no processo por intermédio do sindicato, estes sim estão desonerados desta obrigação ou das obrigações decorrentes da legislação inconstitucional do CEPOM, certo? Como é interpartes, isso explica a minha resposta, você que está me assistindo, que não está no processo, o seu amigo que tá me que você vai contar para ele que não está no processo, o seu cliente que não está no processo, vai ter que continuar se submetendo às inconstitucionais regras do CEPOM. Mas, patrocínio, decisões é, proferidas, então, emanadas pelo Supremo, em recurso extraordinário, nunca terão efeito para todos? Isso nunca vai acontecer? Pode acontecer. É muito difícil, mas pode. A Constituição Federal prevê que quando uma decisão é, em recurso extraordinário, e eu estou falando aqui para quem gosta de para você que é um estudioso do, da matéria e quer aprofundar os seus estudos, essa decisão de é, inconstitucionalidade da lei ela foi tomada no chamado sistema difuso é, de controle de constitucionalidade. Nós temos um sistema concentrado, que é aquele em que o presidente da república, o, a mesa diretora do senado, a mesa diretora da câmara, os órgãos de classe, as entidades representativas de classe, esses podem ir ao Supremo, diretamente ao Supremo, e por intermédio de uma ação própria, eles podem aí, eles podem, portanto, é, propor uma ação objetivando a declaração de inconstitucionalidade. inconstitucionalidade. Se a decisão do Supremo se der pelo sistema concentrado, o efeito é para todos. Mas não é o caso, não é o caso aqui do CEPOM. O CEPOM foi no sistema difuso, e no sistema difuso, quando a decisão se torna definitiva, como é o caso, o Supremo Tribunal Federal encaminha, por ofício, essa decisão para o Senado Federal. Senado. Este rito está na Constituição, pessoal. O Senado, se se é, lhe interessar se lhe aprover né se, se ele quiser se ele tomar essa iniciativa o senado pode por meio de uma resolução uma resolução suspender suspender né os efeitos desta lei ou desse artigo desse dispositivo declarado inconstitucional pelo Supremo no regime de controle, é, difuso, né, de constitucionalidade. Então, vejam, vejam só. Supremo decidiu. Sistema difuso, como é o caso do CEPOM. Interpartes. Supremo manda ofício para o Senado. Senado entende que deve. Edita uma resolução. Aí sim, aí sim, quando sair a resolução, o efeito dessa declaração do Supremo é para todos. Mas tem um detalhe importantíssimo. As partes no processo, esse sindicato que estava no processo, os efeitos da decisão do Supremo, que declarou inconstitucional o CEPOM, eles retroagem, é o chamado ex tunc, para trás, para as partes. Se o Senado fizer a resolução suspendendo, então, o alcance dessa lei para todos, aí não, aí o efeito é para frente, da resolução para frente. Então você... Ainda que o Senado fizesse, você que está me assistindo, só vai valer dali para frente, você não vai ter direito à restituição. Percebeu? Você não, vai, você não vai ter direito automaticamente a um valor que você pagou, que você foi, sofreu retenção. Percebeu? Percebeu o problema? Agora, se você me perguntar assim, mas patrocínio, será que o Senado vai fazer essa resolução? Duvido, duvido, não acredito, não acredito. Os casos, eu não sei dizer se já houve um caso, não estudei o assunto. Não sei dizer se já teve um caso. Mas se tem, é raro, raríssimo. O Supremo não, o, Supremo não, o Senado não costuma se debruçar sobre esse tema para estender os efeitos para todos. Então, gente, então para você que está me assistindo aí, e esse é o tema do nosso vídeo, se a decisão do Supremo não vale para você, e não valerá, se, para que vala, valha para você, depende do Senado e você não sabe se vai acontecer e quando vai acontecer. E se, se a Prefeitura de São Paulo não tem interesse nenhum em extinguir o CEPOM, porque não se esqueçam que entra mais de 20 milhões, entram mais de 20 milhões de reais por mês. Então, se nada disso vai acontecer, o que é que você está esperando para entrar com uma ação judicial? Mas patrocínio vale a pena? Muito! Muito! A decisão do Supremo, eu tratei disso no vídeo anterior... Ela vincula o poder judiciário. Você vai ingressar com uma ação que você já sabe qual vai ser o desfecho dela. Pode até demorar um pouco. Mas o, o, o desfecho, o resultado da ação, você já tem na mão. Terá que se observar aquilo que foi decidido pelo Supremo no processo de São Paulo. Então veja, vale a pena primeiro porque rapidamente, imediatamente, em poucos dias, o juiz... Vai mandar a prefeitura, ou melhor, vai mandar a prefeitura determinar aos seus contratantes que eles não surreter mais. Você não vai mais sofrer retenção. Olha que coisa, coisa linda isso. Parou, não vai sofrer mais. E ainda você tem a perspectiva de, de, ao final do processo, o município ser condenado a devolver tudo aquilo que foi retido de você. Ah, patrocínio, isso é certeza? Sim, é certeza. Por quê? Porque as decisões no seu processo está vinculada. Ela está subordinada, né? ela está vinculada à decisão do Supremo. Então, é, para você que está me assistindo, você que tem um cliente, você que tem um amigo que está aí sofrendo né, ainda com essas regras do CEPOM, vale muito a pena ingressar com uma ação judicial, tanto para parar de sofrer retenção, quanto para que você receba de volta tudo aquilo que foi retido indevidamente de você então esta é a dica deste vídeo e eu espero que você tenha compreendido eh, o porquê da necessidade urgente da ação judicial eu estou à disposição de você e de todos que estão me assistindo eh, meu celular o meu e-mail está aqui no meu canal no youtube é, vou repetir para que facilite para você anotar. Contato arroba patrocínio.adv.br Repetindo, contato arroba patrocínio.adv.br Ou então, pelo meu celular, 19, estou aqui na região de Campinas, 19, 981499906. Repetindo, 98149 9906. Se persistiu ainda alguma dúvida, se você quer mais alguma informação sobre essa questão da ação judicial, é, se você quer saber em, em, onde é que entra com essa ação, detalhes, né eu, eu atuo com esse tipo de, de situação, eu tenho atendido clientes que estão aí, né, que por anos sofreram aí com essa questão das regras inconstitucionais do CEPOM, e me coloco à sua inteira disposição aí, porque informação é sempre muito importante. Eu costumo dizer para os meus alunos, a melhor decisão que a gente toma é aquela quando nós temos informações. Aí sim nós temos condição de tomar a melhor e mais acertada decisão. Pessoal, mais uma vez, o meu muito obrigado pela atenção de todos. Espero que você esteja aproveitando aí o conteúdo do canal, os meus vídeos. Se você gostou, curte aí, compartilha com os amigos e não esqueça de fazer a sua inscrição aqui no meu canal. Assim que sair um vídeo novo, você será automaticamente avisado. Espero reencontrá-los brevemente, aos meus alunos, espero reencontrá-los presencialmente. É, meu Muito obrigado, um grande abraço a todos, e até uma próxima oportunidade. Até lá!